Olá amigos, vamos mostrar para você hoje mais um programa Canta Santa Bárbara, no dia 6 de junho de 1999. Esse programa homenageado foi o maestro Paulo Belan, Paulo César Belan. Ainda uh, o maestro Paulo Belan atua na cultura, continua atuando na cultura de Santa Bárbara do Oeste, na Fundação Rome, na Orquestra Barbarense e também trabalhou muito tempo no Coral Municipal. Então acompanhem com a gente esse programa no Canto Santa Bárbara, apresentado por Sérgio Silva, mostrado aí para vocês no dia 6 do 6, 99. Vamos a re representação dele. TV Cultura de Santa Bárbara, canal 43. Santa Santa Bárbara presta homenagem ao maestro Paulo Belan. Barbarense, nascido em 18 de abril de 1964, o maestro é casado com a senhora Mara Cristina, mãe de seus filhos Paulo, Juliana, Isabelle e Bem-vindo. Foi aluno do maestro Eliazar de Carvalho, regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Participou da composição da opereta Emílio no livro Projeto Piloto de Complementação Pedagógica, do Núcleo de Educação Integrada da Fundação HOME, onde atua até hoje. Regeu o primeiro concerto realizado no Teatro Municipal Manuel Lira. Por sua contribuição à cultura barbarense, agradecemos ao maestro Paulo Belan. E agora, diretamente do anfiteatro Municipal, Sérgio Silva. Bom dia Santa Bárbara do Oeste, muito bom dia, bom dia a toda a região média paulista É com carinho grande que mais uma vez estamos chegando por aqui Para a apresentação de mais um programa Canta Santa Bárbara Hoje repleto de grandes atrações E você que reside aqui por perto do anfiteatro Apareça, ainda dá tempo e você não vai se arrepender Hoje o nosso programa realmente está repleto de grandes atrações E sempre, sempre tendo você como convidado muito especial Hoje teremos grandes duplas, teremos cururu nossas poesias e muito mais E lembrando que você precisa aparecer Porque se você não aparecer Eu juro que não tem graça Mais uma vez, bom dia Santa Bárbara do Oeste Mais uma vez, bom dia ouvinte de casa E para vocês que estão chegando por aqui O nosso abraço cordial O nosso abraço fraterno E muito obrigado pela presença sempre amiga Aqui no programa Canta Santa Bárbara E sem mais delongas Vamos iniciando a nossa parte musical Eu gostaria que vocês aplaudissem Esse companheiro da gente Que veio lá do Rio das Pedras Para se apresentar aqui em nosso programa E eu estou chamando Recebendo o carinho do nosso povo Meu amigo Antônio Bassa Vamos aplaudir gente Antônio Bassa Oh beleza, é isso aí gente Então, bom dia aos ouvintes auditório, Bom dia aos ouvintes de casa Mais uma vez, graças a Deus Nós estamos aqui para apresentar o nosso programa Os Reis do Cururu Hoje está bonito, está chovendo, está fazendo frio Está gostoso É isso aí, então, para vocês o meu bom dia Antônio Barça E com a graça de Deus nós já estamos aqui outra vez Apresentando esta meia hora de Cururu E os Reis do Cururu Também vai prestar sua homenagem ao Paulo César Belan né, no nossa homenagem a ele tudo que ele fez por Santa Bárbara do Oeste Deus já de abençoar então Paulo César vai o nosso abraço tudo é bom para o senhor e sua família é isso aí, então né, vamos trazer hoje tem o um representante de Piracicaba para cantar para Santa Bárbara do Oeste para cantar para a região né? então hoje eu trouxe ele atendeu o meu convite, então ele está aqui hoje representante de Piracicaba. E eu vou pedindo pra eles... pedindo da Viola... Pessoal, pode, por favor... Entre até todo mundo aqui. Por favor. Pode chegar, gente. Pode chegar. Pode chegar, hein. Isso. Pode ir chegando todo mundo. Pode ir chegando todo mundo. Isso. vão chegando, gente. vão chegando. Vamos chegando. É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Então, hoje... Eu trouxe aqui em Santa Bárbara do Oeste um representante de Piracicaba, né, que atendeu o meu convite. E eu fico muito grato mesmo, muito obrigado. Viu? E este moço aqui, este moço aqui é Abel Bueno. Abel Bueno é irmão do falecido Nho Serra. Então quem, quem não se lembra da Nho Serra? 40 anos de rádio cantando para o mundo todo. Né? Então este é irmão do Nho Serra. E hoje atendeu o meu convite e está aqui em Santa Bárbara para cantar bonito para vocês. Abel Bueno. Muito obrigado, Bastos. Obrigado mesmo. A viola é do Pedrinho? Querem aplaudir ele, pode. Isso. Vamos bater palma que ele merece. Isso. <Susurra> <Susurra> Ei, elai, elai, elai, elai, elai, elai, elai, viola bem tocada Afinada em cebolão Essa viola me ajudia Ajuda meu coração Uma viola de madeira Instrumento do sertão meu companheiro é prefeito, segura a viola no peito em cima do coração. Ah, oh, ela canta bonito. tão bom dia em geralmente. Pra todos que aqui estão, pros ouvintes lá de casa, vai meu aperto de mão. Pro povo de Santa Bárbara, Povo de toda a região Pra velho moço e criança Até onde a rádio alcança Vai meu aperto de mão Amigo Chicão Verbo Tô pedindo permissão a licença eu sei que eu tenho Porque os companheiros é bom Se hoje eu tô em Santa Barba Vou contar por que razão Pra mim encantar o coruru E lembra de De garderbu, Companheiro da região nós temos no mês de junho, mês que traz recordação. Porque eu nasci na roça, eu nasci lá no sertão. O ranchinho que eu nasci era o tal do rancho Berachão. Bem pertinho do meu rancho Tinha um belo ribeirão A vida não tinha problema No tempo das piracema Pegava peixe com a mão No tempo das piracema Pegava peixe com a mão No terreiro do meu rancho tinha um pé de jambola Com as frutas eu tratava as pombas Que vinha fazer no verão Com as frutas tratava as pombas E as folhas fazia sombra Pra estar do calorão oh, oh, canta bonito Meu prezado Antônio Bassa Fala bonita meu Deus, que recordação Meu pai não tinha dinheiro Propriedade também não A nossa maior riqueza Era os perfumes do sertão Gente vivia feliz tinha tudo quanto é bom, tinha um pé de dama da noite e um pé de mangelicão. Isso foi no tempo de outrora Mas seu perfume ainda mora na minha imaginação oh, Helena. Seu perfume ainda mora Canta bonito Na minha imaginação Quando chegava as festas de São Pedro e de São João o povo era convidado, não tinha separação Primeiro rezava o terço, que era da devoção E depois reunia o povo, numa grande procissão de junho fazia frio Pegava o caminho do rio e era pra lavar São João Pegava o caminho do rio Era pra lavar São João O povo sempre falava Não sei se era superstição Que os velhos sempre falavam Muita vez tinha razão Muitos voltavam com água Se não enxergasse a sombra na água Não alcançava outro São João oh, é aí, Depois não. voltava pra casa tá bonito. Camisa de muita união Passava em cima da brasa Descarço de pé no chão depois pegava a viola Introduzia no salão No mastro tinha bandeira No salão tinha bandeira Doteiado até no chão Todo isso se acabou Só restou recordação Hoje a gente vai pro sítio a marva da evolução. Em todas as casas que chega, não tem lamparina e nem lampião. Hoje a energia elétrica tomou conta do sertão. O mundo formou seu lastro Hoje no lugar dos mastros É sua antena de televisão oh, E beleza, obrigado amigo. minha gente Meus amigos que aqui estão do Chicão Garbo, Amigo do coração Quando vê essa gente boa Pode crer que o pai foi bom, a pessoa quando é boa se conhece pra feição. Agora levou quem trouxe um pé de laranja doce, nunca pode dar limão. Oh, um pé de laranja doce, beleza, canta bonito, nunca pode dar limão. A terra come a nossa carne, mas a nossa fama não. O homem morre e deixa a fama. Quando tem fama de vão, com esta viola companheira, a terra come a madeira, mas não pode comer o carvão. Arrô, é e não é mais bom. muito obrigado. Eu já fiz apresentação Junto com meus companheiros Nós correm toda a Região. Vou agradecer Antônio Bassa Canta bonito Homem do sentido bom É um caboclo folclorista É a raiz do meu sertão esse é um talha no direito. Mas dentro do velho peito mora um santo coração. Ah, oh, muito obrigado! E para muito, muito obrigado, obrigado para todos que deu atenção. Ah, oh, Abel Bueno cantando Obrigado, gente. Bonito. Obrigado, Sérgio Silva. Muito obrigado, Abel Bueno. Muito obrigado, companheirada Pedrinho Paz por favor. Muito obrigado, companheirada Dorvalino, Galvão Mário Soares. Jabá, se, Bortoleto, Celestino, Mingo dos Santos Muito obrigado, gente E para não perder tempo, vamos trazer já O representante de Santa Bárbara do Oeste Para cantar bonito para vocês E eu quero aproveitar a oportunidade De mandar um alô para o Laércio Faganello Que está ouvindo a gente Lá para o Rio das Pedras, Pirascava E para o Rafael de Favre, lá em Rio das Pedras Vamos lá Pedrinho Pai, Pedrinho da Viola Para cantar bonito para vocês Oh no! também quero cantar E eu quero fazer meus versos E pro povo eu quero explicar O Abel Bueno fez São João Eu faço a linha do ar E nesse exato momento Com os seus consentimentos eu também quero cantar E dou um bom dia Engenamente E não vou nem separar Para as crianças Os velhos moços Que assistem o meu cantar O até cantou bonito Não tem por que reclamar mas do jeito que eu tô vivendo O meu amigo a bueno, Também tá viver igual Oh, canta bonito Ele lembrou do mês de junho Foi contente você a lembrar Falou de São João e de São Pedro Escutei o Abel falar mas só não falou de um santo Esqueceu de homenagear Não falou de Santo Antônio Você devia falar Porque 13 é Santo Antônio Pra vocês quero explicar 24 é São João é só pra vocês recordar E 29 fez São Pedro E o um mês vai finalizar E a minha ideia no mina Termina a sua Junina pra outro ano voltar. Oh, beleza, canta bonito. Mas eu fico agradecido de você me recordar. Você com toda a sua infância ficou certo e legal. Que lá na sua rocinha fica do lado de lá E na ideia a gente tem Quando vinha piracema Vinha lá pra se evitar Tudo era facilitado nos momentos de pescar não precisava de varinha, eu só precisava escar Pois pegava peixe com a mão, escutei a Bé falar Uma é minha e outra é sua, se você pegava peixe, eu também quero pegar Oh, canta bonito Mas também vou pegar com a mão E a razão vou explicar Pois se o senhor não pegar com a mão Com o pé não dá pra pegar E é mais ou menos assim Que eu costumo cantar. E o leva, eu quem trouxe, que pede laranja doce Na limão, não pode dar É verdade do Sérgio Silva, escute lá Mas acho que ele tá errado, no modo de interpretar foi que um pé de laranja doce, dá limão e Só depende do almoço, você coa com caroço e enxerga limão dá. Oh, bonito! E não adianta, tô teimando, e não adianta teimar. Porque quando constrói família, os filhos não são iguais Um lá se trabalha, do e outro não gosta de trabalhar E preste bem o meu sentido, um é honesto e outro é bandido E outro remédio não há Oh, canta bonito é por isso que eu sempre digo que não adianta ratear. Só resta pedir pra Deus pro nosso Pai nos ajudar. E quem quiser viver feliz e viver sem reclamar. Escute um conselho meu. Segure nas mãos de Deus, que só ele é quem vai ajudar. Oh, Pedrinho Pai cantando bonito pra vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade mandando um alô pra Capivari. Capivari, hoje o Mário Soares avisa o Manelão que duas horas estão ali, viu Mané? Então o Mário Soares duas horas está aí. É isso aí, então hoje nós vamos aproveitar mais uma vez o representante de... Piracicaba, Abel Bueno pra cantar bonito pra vocês É E meu prazo já venceu De uma passa pra outra vou atender uns amigo meu É uma rima diferente É na rima desse Senhor Deus Brasil de norte a sul pra cantar o cururu é herança que Deus me deu. Oh, canta bonito, canta bonito, a cantar verso trova é herança que Deus me deu. Lembro dos cantados antigos que há ano já faleceu. Rebrotou todos cantado velho, que o divino recolheu. Mas eu garanto pra cidadão, que no lugar dos campeão, hoje quem ficou sou eu. Oh, oh, pra hey, cantar oh. e pra divertir, Antônio Bassa já entendeu. Tá Ururu é religião desde o dia que apareceu. Que na marze do tietê, que essa festa aconteceu. Fique certo, o cantador. Lá e veio os cantadores, que no mundo apareceu. Eu quero cantar, louvando. Meu Jesus, Filho de Deus Quando o verbo se fez homem Nesta terra apareceu Foi batizado no Jordão E sabe o que, que aconteceu? O João batizou Jesus e vice-versa aconteceu Se eu falar ninguém derruba Só três anos de vida pública Que Jesus Cristo viveu Três anos de vida pública Só que bom Jesus viveu Depois saiu com o evangelho E sobre o mundo percorreu tudo quanto a tentação, toda a batalha venceu. Quando foi um certo dia, vou contar o que aconteceu: o Evangelho me ensina. Sobre o mar da Palestina, Jesus Cristo apareceu. Oh, canta bonito. Sobre o mar da Palestina. Canta bonito. Jesus Cristo apareceu. Um dia de manhãzinha, quando o sol apareceu, enxergou três pescadores. Sabe o que que aconteceu? De coragem e muita fé Era Pedro e era André E o terceiro era o Pai seu Ele deu certo sinais, sinal Nesta hora Pedro atendeu Chamou ele ali na praia Fique certo amigo meu Cristo falou para Pedro O vosso prazo venceu De hoje em diante não se torna, Você é pescador de homem Herança que deu de Deus lhe deu Oh, canta bonito Dessa hora por dia A Palestina ele correu Escolheu seus doze apóstolos, dali adiante ele escolheu Chamou Pedro e chamou André, e no momento apareceu Também chamou São Tomé, fique certo amigo meu Estou não sai da minha ideia são Simão da Caninéia E outro chamava Tadeu São Simão da Caninéia Outro chamava Tadeu Também chamou evangelista O mais novo discípulo seu Quando ele chamou Felipe Sabe o que que aconteceu? Não é pra fazer fricote Ele chamou Judas Carioca, O traidor que corrompeu oh, canta bonito. Ele chamou Judas Carioca. O traidor que corrompeu Por 30 dinheiro em prata Jesus Cristo ele vendeu Pegou dinheiro na mão, pensando que enriqueceu, mas o remorso vem depressa, vendo que Jesus sofreu. Correu no templo de Caifás, falando que arrependeu. Caifás respondeu na testa, se não venha com conversa. Porque você já recebeu Jogou dinheiro no chão E do tempo ele correu Saiu correndo pra estrada E enlouqueceu Sabe o que que acontecia? Quem faz coisa contra Deus Pedindo misericórdia O satanás trouxe uma corda Enforcado ele morreu Já cantei, já Canta morreu. bonito Com a de amigo meu Amigo Pedrinho, faz O que foi que aconteceu? Se eu peguei, pechei com a mão os peixes que apareceu Largue mão de brincadeira Eu peguei com uma peneira Instrumento que o velho deu Oh Respeito o trovado. Não sei se você me concedeu Cantador pra me surrar Até hoje não nasceu oh. Eu garanto pra este povo Hoje quem fala sou eu Antônio passe eu vou explicar Aquele que ia me surrar Antes de nascer morreu oh. E pra tudo muito obrigado o valor que o povo deu Obrigado pro violino Eu sei que me acompanha aí Obrigado, engenheiro O nosso prazo venceu Hoje eu canto cururu Obrigado, chicão Dergo, Você tá na paz de Deus Obrigado, oh, gente! beleza, é isso aí! Abel Bueno cantando bonito pra vocês, muito obrigado Abel Bueno, muito obrigado Pedrinho da Viola. Daqui a pouco nós estamos na Secap, pessoal do Secap pode esperar que daqui a pouquinho nós estamos lá. Então mais uma vez chegou a hora de nós ir embora. Então, auditório, amigo para vocês, ouvintes de casa, um bom domingo para vocês, toda a sorte do mundo. Até domingo, se Deus quiser. Tá aí gente, é o nosso Canta Santa Bárbara. Minha gente... Hoje o nosso programa está repleto de grandes atrações. Nós teremos hoje como nosso homenageado o maestro Paulo Belan, que receberá uma singela homenagem por tudo que tem feito em prol de nossa cultura, em prol da nossa música, em prol de nossa terra. Portanto, daqui a pouquinho, nós estaremos prestando uma homenagem ao nosso amigo maestro Paulo Belan, recebendo assim as homenagens do programa Canta Santa Bárbara. Mas minha gente, vamos em frente Vamos trazendo agora E eu gostaria que vocês aplaudissem Esse grande cantor do Brasil Meu amigo E amigo daqueles que gostam Da boa música Noel Gomes Vamos aplaudir gente Noel Gomes Noel Gomes Está por aqui, Noel Gomes Bom dia Noel, bom dia Bom dia Bom dia gente tudo bem? Tudo, Tudo bem com vocês? Está chovendo, né? É isso aí. Gente querida, as visitas presentes, ouvintes do rádio, recebam um abração carinhoso aqui do Noel Gomes. Bom dia, gente! Bom dia, gente! É isso daí. Vamos cantar, então? Vocês querem moda? Então vamos cantar. Esta música é gravada, letra do Mussolini, e a gente cantou para vocês. E toda a região, mais ou menos desse jeito muito obrigado amigo do peito pelo respeito que dedicaste a mim que felicidade foi de conhecer Sentindo o prazer que não está sozinho, seu olhar sereno e a voz tão calma invadiram minha alma e me fez sorrir. Daí por diante, todos os dias meus imploro a Deus para lhe proteger. Todas as palavras seriam tão poucas E dedico todo o amor de minha força A você, irmão, enviado de Deus Amigo meu, não é preciso revelar teu nome Quem conhece o coração dos homens é conviver Bom gesto ser. Muito obrigado, amigos do peito, pelo respeito que dedicaste a mim. Que felicidade é te conhecer, sentindo prazer, que eu não estou sozinho.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 Obrigado, muito obrigado. É um prazer, é, Sérgio, um sempre velho. renovado, receber Noel Gomes aqui no programa Canta Santa Bárbara, esse grande amigo de nossa terra, esse grande amigo da música sertaneja. É isso daí, gente. Eu agradeço vocês mais uma vez. Eu agradeço todo o povão aqui da nossa região. Agradeço a turma da cultura aqui de Santa Bárbara do Oeste, que dá aquele maior apoio para os artistas da terra. Muito obrigado a todo o povão da cultura. Tá bom, Sérgio? Eu gostaria de saber o telefone para contato, Noel. Para contato, pode marcar aí. 452-3737. 452-3737. Vou cantar a música... Esta, esta, esta música é uma composição de um grande amigo meu Também um grande nome da música sertaneja Um compositor do Ponteiro Ponteiro, se você estiver ouvindo, canta Santa Bárbara Esta música é sua letra e eu cantei para o povão vamos ouvir é isso, Sou um homem feliz que vivo cantando Deus me deu a vida que eu tanto quis Não carrego mágoa, não tenho tristeza Contemplo as belezas do meu país Trago no pescoço um lenço branco Que há tempos ganhei da pessoa amada E quando eu vivia no lombo de burros Cruzando as fronteiras, tocando a boiada Gritava o peão, ei, hey, ei hey! Companheiros Vai, vai, vai Boiada Obrigado gente Muito obrigado a todo O povo de Santa Bárbara do Oeste Obrigado <At> Obrigado <houseża>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 Gritavam peão ei, ei, ei, ei, ei, Foi, respondi aos companheiros Vai, vai, vai, goiada Noel Gomes, prazer em revê-lo Breve regresso aqui no nosso programa e sucesso para você. Sérgio e eu que agradeço pela essa oportunidade e que a turma da, da cultura Santa Bárbara do Oeste dá para os artistas da terra. Quero agradecer a todos vocês, que sejam felizes esta semana, que Deus faz resplandecer a luz dos seus lares. Tchau, até outro dia, se Deus quiser. Aí gente, apenas um minutinho, apenas um minutinho para o nosso intervalinho. Eu volto já já, um minuto só. <risos> Estamos apresentando... Canta Santa Bárbara. O som da viola Sintonize 95,9. Rádio Santa Bárbara FM. De segunda a sexta, a partir das quatro da manhã, o verdadeiro espaço da música raiz. Som da Viola, com Sérgio Silva. Santa Bárbara FM, a Rádio da Cidade. Informação com credibilidade. De segunda a sábado, às sete da manhã, Jornal Santa Bárbara Hoje. Às seis e meia da noite, Telejornal Santa Bárbara. TV Cultura de Santa Bárbara, Canal 43. Há um ano com você. Cultura de Santa Bárbara, canal 43 A cidade que ninguém via Agora está com você dia a dia Voltamos a apresentar Canta Santa Bárbara Aí gente, nós estamos de volta com o programa Canta Santa Bárbara Hoje eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão em suas casas ouvindo o nosso programa. Eu quero agradecer a audiência, eu quero te desejar um domingo bonito e feliz. Para todos vocês que estão ouvindo ou nos vendo pela TV Cultura, canal 43, o nosso abraço sempre agradecido. Mas minha gente, como foi amplamente divulgado, nós vamos receber com muito carinho mas com muito carinho mesmo o nosso homenageado do dia ele que tanto fez pela cultura de nossa terra recebe nesse momento o aplauso do nosso povo porque estou chamando agora o nosso companheiro e homenageado de hoje o maestro Paulo Belan Paulo Belan, prazer enorme em tê-lo aqui conosco Neste domingo festivo para você e logicamente para toda a sua família e também para o povo de Santa Bárbara que vê no Paulo este excelente companheiro. Vamos sentar Paulo, vamos sentar e bater um papo com o nosso amigo Paulo, que hoje é o nosso homenageado. Paulo primeiramente bom dia, bom dia Paulo. Bom dia. É um prazer sempre renovado receber o Paulo aqui em nosso programa. E hoje é o nosso homenageado, recebendo o carinho do nosso povo, o carinho que você bem merece. Ô Paulo, quando é que você começou a se interessar pela música? Eu creio que logo quando criança, quando pequeno, aos meus 7, 8 anos de idade, já me interessei por música. Beleza, hein? E qual foi o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar? Quando eu tinha 8 anos de idade eu ganhei um violão Violão? De meu pai <risos> E ali comecei a aprender a Fazer as primeiras notinhas né? O violão foi o primeiro? O violão foi o primeiro E hoje, que instrumentos você toca? Na realidade O meu instrumento é o piano Mas é, Na qualidade de maestro Eu, não que todos os maestros precisem mas eu me dediquei também ao conhecimento de vários instrumentos uhum. e porque o maestro tem a necessidade de conhecer vários instrumentos para produzir, poder conduzir uma orquestra e também um coral exatamente eu, um dos meus instrumentos mais preferidos além do piano é o violino violino, Sim. eu também gosto muito ô oh, Paulo, você estudou no conservatório de música em São Paulo Estudei no Conservatório Souza Lima. Souza Lima? Conservatório Souza Lima, que também transformou-se em Universidade de Souza Lima, pelo que tão então foi secretário da Cultura, Antônio Mário da Cunha. Uhum. Olha, ô Paulo, a nossa colega de trabalho, a Luciana, ela foi até a sua casa ou melhor dizendo, até a casa de seus pais. E falou com sua avó, falou com sua mãe, Dona Josefa, que contou como foram aqueles anos de conservatório. Vamos ouvir? Como é que foi para conseguir estudar o seu filho, Dona Josefa? Foi difícil manter os estudos do, do Maestro Paulo? Foi muita luta, né? Bastante luta, muita noite acordada. E principalmente quando ele foi para São Paulo, que foi mais sério... Eu ia buscar ele na rodoviária a uma hora da manhã e levava novamente às cinco e meia. <risos> para ele voltar para São Paulo. Então, e financeiramente foi difícil, porque a gente é família humilde, não é? Brincadeira, o pai sempre trabalhou, né? Então é uma coisa que a gente lutou com muito garra, com muito amor. A gente queria que ele vencesse. Hoje, o que a senhora teria a dizer pro seu filho, já que ele está sendo homenageado? Ai, eu desejo. Todas as bênçãos que Deus possa derramar sobre ele E que ele é um filho querido É um irmão querido dos, da, da Gorete, do Alberto, da família toda Então eles estão muito felizes E eu e o pai a avó mais felizes ainda Então o que a gente deseja que você, Paulo Alcance todas as glórias em nome de Jesus Para uma glória do nome de Jesus que você alcance sempre mais o que a senhora teria a dizer para o seu neto hoje, já que ele está sendo homenageado? O que é melhor do mundo por ele. O que foi que Deus abençoe ele ricamente, porque é um neto que eu estimo muito. Eu, eu, eu, eu, eu Tem um hino que vai ser cantado agora aí, que foi um hino italiano, que fui eu que ensinei ele a cantar. Então, eu, sabe, ele era meu, meu, tudo por mim. Ele era tudo por mim. Ele é, ele é, ele era, era tudo, porque ele dormia aí e dormia aqui. Ele fazia tantas perguntas, tantas coisas, que ele falava comigo, que nós acabávamos dormindo, porque nós brincava muito. E ele, bom, vou, vou que tal tá coisa, queria que ensinasse ele falar italiano, né? E ele sabe. Não, não, não, não, não, não, não. maestro Paulo Belan hoje recebendo as homenagens do nosso programa Paulo, tem uma pessoa muito querida por nós que também veio te abraçar nessa data festiva eu vou chamar a nossa colega Sueli Torres a Sueli Torres que vem chegando por aqui para abraçar também o maestro Paulo Belan pelas homenagens de hoje é a nossa colega Sueli Torres, que também veio trazer o um abraço a esse grande amigo da gente, esse maestro tão querido por nós. Sueli, bom dia, Sueli. Bom dia, vamos sentar. É a Sueli Torres, trazendo um abraço ao companheiro Paulo Belan, que hoje recebe as homenagens do programa Canta Santa Bárbara. Olha, Sueli, primeiramente, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ah, Felipe, você acha que o Paulo Belão merece essa homenagem? Nossa, como acho. Um companheiro maravilhoso, dedicado. E eu tenho certeza que a criançada que hoje não está aqui, porque nós tivemos, assim, foi muito de última hora, não tivemos contato com eles, mas eu tenho certeza que todos eles concordam comigo. Concorda? Merece. Merece ou não merece? Merece, né? Olha, o Paulo... Há quantos anos você rege o, coração, o coral da Fundação Romi? eu estou desde 96. 96? No ano de 96 foi desenvolvido um projeto ah. para a homenagem do comendador Américo Emílio Romi, do Centenário. Então eu fui convidado a desenvolver esse projeto e por lá fiquei. Olha... Então, em sua homenagem, vamos chamar aqui o coral da Fundação Rome. Vamos aplaudir, gente! O coral da Fundação Rome. É o coral regido pelo companheiro Paulo Belan, também se apresentando hoje aqui no programa Canta Santa Bárbara. Hoje estamos aqui para cantarmos em homenagem a alguém. Alguém muito importante para nós Tão importante que sem a sua presença talvez não possamos nos apresentar É amigo, professor e maestro É pai quando dele precisamos Se temos problemas, ele é o nosso confessor Se estamos alegres, com ele dividimos nossa alegria se estamos tristes, com Ele repartimos a nossa dor. Mas se estamos desligados, em seguida vem a dura. Porém, logo, logo Ele se abranda. E com a sua belíssima voz, a todos encanta. Hoje recebe uma homenagem. Que é nossa e de toda a comunidade. É a única maneira de transmitir-lhe nosso afeto é dizer-lhe... Um instante, maestro. Nós o amamos, mas agora precisamos de você. Paulo Melan, abraço. Agora é a vez do Paulo Belan, com o coral Fundação Rome, uma música em sua própria homenagem, viu Paulo? Isso <risos> Oral da Fundação Rome cantando em homenagem ao nosso maestro Paulo Berando Nosso amigo Paulo Belan Hoje recebendo as homenagens do programa Canta Santa Bárbara Meu amigo Paulo Belan Entre as homenagens que você recebe no dia de hoje Queira receber também as homenagens Particular do Sérgio Silva Eu fiz também uma pequena poesia que te entrego para você recordar essa data festiva para você para toda a sua família e para a gente também que queremos também você e toda a sua gente eu já o assistia desde o seu programa quando eu era menino que bom onde era o cinema do padre antigamente e você tinha o programa desde menino já o assistia e ouvia declamar suas poesias por sinal, tão bonitas. Eu quero, eu me sinto orgulhoso com isso, viu? Tendo o maestro Paulo Belan como nosso ouvinte, eu fico contente e mais uma vez eu te agradeço pela sua gentileza de sempre. Então eu vou reclamar este pequeno poema que eu fiz em homenagem ao Paulo, que pode ser que não seja o melhor poema do mundo, mas foi com o maior carinho do mundo que nós fizemos este poema para você que tanto merece. Meu Jesus, Mestre querido, você que tem me assistido por todo o meu caminho, coloque na minha mente um pouquinho de sementes de paz, amor e carinho. Coloque em meu coração um pouco de gratidão e retire de minha maldade para que eu nunca me esqueça e que sempre reconheça o valor de uma amizade. Pois a amizade sincera é um sentimento que gera união e muito amor. Por isso que sempre digo, o verdadeiro amigo é uma joia de valor. Uma joia que todos os dias eu zelo com alegria, dou valor, hoje e amanhã. Entre as amizades que tenho, com carinho hoje eu venho Saudar o Paulo Belan Nesta homenagem que presto Dou parabéns ao maestro moço humano e tão legal Por todos é tão querido E se tornou conhecido Pelo seu dom musical E com a música em sua ideia Agrada toda a plateia Pois trabalha com o coração Assim vai regendo a orquestra Alegrando muitas festas com a batuta na mão. Este músico aqui presente. É um maestro diferente. Por isto que nos seduz. De inspiração se reveste. Pois é aluno de um mestre. Cujo nome é Jesus. Obrigado. E regendo as melodias. Jesus me faz companhia. E a música lhe dá calma. E para a plateia ele passa A inspiração que transpassa Saindo de sua alma E hoje nossa cidade E aplaude de verdade Porque o povo se convence E te deseja todo brilho Porque provas ser bom filho Do santo chão barbarese Obrigado bom maestro Nem preciso dizer o resto Mas se quiser falo de novo Aceite nossa gratidão um forte aperto de mão e um abraço do nosso povo. Paulo Belan, é um orgulho muito grande tê-lo aqui em nosso programa. Você que tanto fez pela cultura, você que tanto fez pela nossa música, tanto trabalhou por nossa terra, hoje merecidamente está aqui em nosso programa, recebendo carinho. Não só do Sérgio Silva, não só do Departamento de Cultura, mas de toda a nossa Santa Bárbara do Oeste, que te admira e te quer bem, viu? Gente amiga, vamos agora, vamos agora trazer o, o nosso prefeito municipal, porque também ele veio abraçar o nosso companheiro Paulo Belão. Aqui está ele, doutor Adilson Basso. doutora Dilson Basso. Bom dia a todos os presentes. Bom dia especial ao nosso homenageado, Paulo Belan, aos telespectadores. Mas Paulo, essa homenagem coincide com uma semana muito cheia. Uma semana muito cheia de arte em Santa Bárbara do Oeste. Essa semana que se comemora a, a volta ao, dos olhares ao meio ambiente, dedicada ao meio ambiente. Nós tivemos uma semana que está comunando com uma homenagem extremamente justa de alguém que não tem mais quase o que aprender, alguém que só tem que ensinar. E nós iniciamos essa semana na quarta-feira com o terceiro festival Canção da Terra, do qual você foi um dos participantes, com esse coral maravilhoso, defendendo uma música de Santa Bárbara do Oeste. E um festival que está cada dia mais extrapolando as nossas fronteiras. Eu estava agora atrás aí nos bastidores e estava me dizendo que liu numa visita ao Ceará, viu num jornal uma notícia do terceiro festival da Canção da Terra de Santa Bárbara do Oeste. E justamente um artista nascido no Ceará acabou sendo o grande vencedor, com uma música maravilhosa que se me falha a memória, chama o voo do urubu, onde ele chama a atenção da população para esse universo maravilhoso, onde até aquilo que se apregoa como ave de mau agouro é um grande colaborador desse universo de manter o nosso meio ambiente. E culminou isso tudo na terça-feira, nós tivemos mais de nove estados participando do Canção da Terra e a gente espera para o próximo festival ter ainda uh, coisas melhores a mostrar. Dar um espaço àqueles que estão iniciando. Hoje deve estar terminando o nosso programa aqui com uma canção que foi a melhor de Santa Bárbara do Oeste, do nosso querido amigo Dito Lima, ele deve já estar presente por aí para mostrar a vocês a beleza que foi esse festival um pedaço eu acredito que o coral também deve ter interpretado a música da, da, do festival não não foi foi uma, uma das músicas que participou do festival estava chegando e ouvindo finzinhos mas Bela hoje o festival foi quarta quinta e sexta hoje você é a nossa o nosso personagem central Uh, onde Santa Bárbara do Oeste rende homenagem a um filho ilustre, você é realmente esse filho ilustre que muito orgulha nós todos de sermos barbarenses, e nós não poderíamos deixar passar em branco sem prestar uma singela, uma pequena homenagem a você onde mostra toda a eterna gratidão àquele que preserva a viva a cultura barbarense. obrigado por vocês e sim por ser barbarenses principalmente é... É o nosso amigo Paulo Belan, que hoje recebe as homenagens e também o troféu pelas mãos do nosso prefeito municipal. Agradeço muito porque tive o prazer de trabalhar também com esta administração, doutora Adilson, e com o Paulo, que desenvolve maravilhosamente esse trabalho na cultura. Uma pessoa fantástica, de muita visão. E eu só tenho a agradecer a Deus por ser barbarense, tenho orgulho de ser de Santa Bárbara e ainda mais de fazer aquilo que eu gosto, a boa música aqui nessa terra. Agradeço a Deus pela vida do doutor Adilson, por tudo aquilo que ele tem feito pela nossa cidade e muito obrigado por essa homenagem que eu não esperava mesmo. Muito obrigado. Mais Paulo Beran. E não fica só nisso Garotas do Coral da Fundação Rome Veio trazer um presente e um abraço para você Vou aplaudir, gente Aplausos É as garotas da Fundação Rome Trazendo as homenagens para o Paulo Belan Como é seu nome? Greciane você acha que o Paulo merece homenagem? Merece. Merece como merece, né? Merece bastante. E você como se chama? Greicyane. Greicyane. E trazer também um abraço ao companheiro Paulo Belan. O Paulo Belan, que hoje é o nosso homenageado, recebe os parabéns não só do nosso programa, como também de toda a Santa Bárbara do Oeste. Mas minha gente, e prosseguindo com o nosso programa... Vamos trazendo mais uma dupla, essa dupla que já gravaram um CD espetacular e eu tenho certeza, você que gosta da boa música sertaneja, não pode deixar de tê-lo esse CD em sua residência, que virá com toda certeza enriquecer a sua discoteca particular. Eu gostaria que vocês aplaudissem de verdade, mas de verdade mesmo, uma dupla que eu quero bem. Del Costa, ilegal, vou aplaudir. Del Costa, ilegal, chegando por aqui. Nessa vida de boêmio, a mulher não está querendo, acho que vou me arrancar. Aqui não ganhou dinheiro, tá assim de violeiro e viola pra tocar. Som da viola tá na veia, nem que eu for pra cadeia, eu não paro de cantar. Da viola eu não largo, acostumei com esse encargo, vai ser ruim pra eu largar. Vou correr atrás da fama Tô precisando de grana Aqui já fiz o que pude Por isso tô indo embora Pra Nova York e afora Ou talvez pra Hollywood. Vou procurar minha sorte lá na América do Norte, vou lá pro primeiro mundo. Ou mais cedo mais tarde lá no Médici, ou vou cantar por um segundo. que eu volte amanhã, vou pra terra do tio Sam pra tocar minha viola. Nem que ninguém me aceite, quero ir lá pros espelhos, Vou correr atrás do dólar, vou cantar Country or Rock. Quero ser um astro pop, quero ser um mega star. Nem que for pra chutar lata, fazer como o Pessinatra e e vou virar Tô indo fazer um teste, vou cantar no Velho Oeste Vou cantar no Arizona Vou divulgar bem meu nome Vou cantar com os sonores Stones, Canto até como a Madonna Pra mostrar a minha arte Vou compor um pumacate Até o problema eu vou ganhar Nem que for no outro século Não famoso igual o Jackson Mas um dia chego lá e lá não fizer sucesso, eu já sei como é que é Não desisto da viola, posso até pedir esmola Mas não vou carpecadé <risos> Ei, hey, que prazer ter aqui o nosso amigo Del Costa e também o legal Eles que gravaram um CD bonito e já está rodando por todo esse Brasilzão, hein? Prazer em estar com o canta, canta Canta Santa Bárbara, né? E canta a Viola também, no canto. Canta a viola também. <risos> Prazer em estar com vocês, pessoal de casa, pessoal do rádio, aquele abraço especial do Del Costa a todos, a todos vocês. Tá aí. Eu gostaria de saber o telefone para contato da dupla. 019-243-7913. Repete. É 019 7913 7913. Vamos ouvir mais fale uma música com, com Del Costa Ilegal. como É o Pedro, fale com o Pedro. falar com o Pedro. Legal. Tá aí. Del Costa Ilegal cantando a música Rumo a Mato Grosso. Vamos viajar, gente? Vamos! Estamos na estrada, rumo ao Mato Grosso Entre poeira e fumaça Rasgando essa estrada doindo indo seu moço. Num sol de quase 40 Em câmera lenta Rumo ao Mato Grosso Com viola nas costas Sem pensar na volta Mundo sem corteiro Semana um beijo, quando um ou três é só alegria. Tô solto no trecho. Gostando sola de sapato, por terra e asfalto, tocando viola Na fazenda na cidade, a felicidade não vai mais embora Cantando um botão bonito, busco no infinito, postas lá de cima, pra perto de mim Seu moço é só alegria, alegria sempre uh -huh. esse estado querido, abraçar os amigos Tanto Vem dar a morena cheirosa pra mim, não importa. Eu irei pra cantar Meu modão sertanejo madura maturascense Até em sonho te vejo Sempre que alguém me chamar Eu irei pra cantar Meu modão sertanejo Eu quero realmente agradecer mais uma vez a Del Costa e Legal, breve regresso aqui em nosso programa e todo o sucesso do mundo para vocês aí, viu? Nós que agradecemos, um beijo carinhoso, um abraço. Um abraço a esse público maravilhoso aqui que aqui se encontra e aos ouvintes de casa, tanto dias que Deus quiser, do Legal. Um abraço, tchau. Eu também quero parabenizar a todos os amigos do Departamento de Cultura. Pelo desempenho no festival, a Canção da Terra, que mais uma vez foi sucesso em nossa cidade. A Canção da Terra, que terminou com o aplauso de toda a nossa cidade, já que tivemos participantes de todo o Brasil visitando nossa cidade. E eu quero dizer também que domingo que vem, na festa junina comunitária, você vai ouvir Guilherme Arantes e também a dupla Wilson e Soraya. Logo após o nosso programa pela TV Cultura, o Guilherme Arantes vai se apresentar no programa Bem Brasil. Portanto, continue com a TV Cultura, que você estará ao lado de Guilherme Arantes. E a grande apresentação para aguardarmos domingo que vem, Guilherme Arantes estará também aqui em nossa cidade, na Festa Junina Comunitária. E, logicamente, você sendo o nosso convidado muito especial. Apareçam que eu tenho certeza que será mais um sucesso a Festa Junina Comunitária deste ano também. Mas, minha gente, e como nós estávamos falando do festival A Canção da Terra, é com muito carinho, mas com carinho mesmo, que nós vamos chamando agora o nosso companheiro Benedito Silva, ele, gente, que foi o vencedor entre os barbarenses, foi o vencedor do festival A Canção da Terra. Portanto, aplausos para Benedito Silva e todos os seus amigos. É Benedito Lima, é Benedito Lima, viu? Benedito Lima, o vencedor Obrigado. do festival entre os barbarenses. Parabéns, Benedito. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. É com muito carinho, com muita honra né, que a gente vem aqui cantar a nossa música, mostrar o nosso trabalho e dizer que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que a sua direção, o seu prefeito, a Secretaria de Cultura, estão acho que já recebendo tantos elogios que uma mais ou uma menos, né? não vai fazer diferença, mas é de coração que a gente vai falar que é, a oportunidade que eles estão dando nos festivais de música aqui no Canto da Santa Bárbara a gente não se vê isso na, na região. Né? Então é, é inédito isso. É, não está acontecendo isso mais. O que se tem hoje em dia é oportunidade para quem está na mídia, na grande mídia. É, essa música verdadeira nossa, a MPB verdadeira, a música de raiz, sertanejo de raiz, não, não se toca mais na mídia. Então o que se tem feito aqui é, é, tem que se aplaudir, né? essa intenção, essa boa vontade da direção. Eu vou cantar uma música que eu participei com ela no, no primeiro festival de, da Viola do Oeste e no fim a gente canta a música do, do Festival Ecológico. Essa música eu fiz em homenagem aos peões de rodeios do Brasil, e dizer que o brasileiro também não é só bom de bola, é bom de rodeio também. Que veio o pessoal dos Estados Unidos aqui e os brasileiros bateu em todos eles. Nenhum deles ganhou, nossos, nossos, nossos peões ganharam de todos eles. Sou violão, eu sou viola. Sou brasileiro, bom de lido e bom de bola. E se quiserem. Meu coração, eu sou cavalo, vivo e solto, mundo afora. Sou viola, eu sou viola, sou brasileiro, onde lida em bom de bola. E se quiserem, meu coração, eu sou cavalo, vivo e solto, mundo afora. Sou um peão de estrada Pego um garrote, bravo solto na invernada Eu sou vaqueiro, bom violeiro E nesse mundo não tenho medo de nada Sou violão, eu sou viola Sou brasileiro, bom de líder e bom de bola e se quiserem, meu coração Eu sou cavalo, e vou solto mundo afora Ei, vai boiada Dos olhos negros, ai que saudade danada Se ela quiser me amar de novo Solta o cavalo, não é trote, é galopada Sou violão, sou viola Sou brasileiro, bom de lida e bom de bola E se quiserem, meu coração Eu sou cavalo, não é... Dito... Nós gostaríamos o de ouvir tá a música vencedora do Festival da Terra. Esta sim, eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção. A letra muito bonita e a apresentação perfeita do meu amigo Tito Lima e de seus amigos aqui presentes. Eu quero ofertar essa música a todos vocês que prestigiam a gente. Tito, a música vencedora, como se chama? Ave Maria do Tietê. Ave Maria do Tietê. Prestem bem atenção na letra, eu tenho certeza que você vai gostar. É, é, é, é, é, é. certeza do amanhã quero água pura, limpa, cristalina um riacho torto entre as campinas e a mente quero ver Terra paz com Deus e a certeza de que os nossos filhos não mais chorarão, os nossos erros. Quero ver o sol nascendo cada dia, renovado de esperanças e alegria. Pois o homem tudo pode se quiser recomeçar Água que desceu da serra, água, água que vem do sertão todo do seio da terra, foi obra da criação Água que desceu dos montes Água que me batizou Água da mais pura fonte Foi Deus que a inventou Foi Até domingo, minha gente Foi Deus Se Deus quiser que a Até domingo, bom dia Ave Maria Ave Maria, Senhora, o dia a agoniza em de Jesus de Pirapora. Ave Maria, Ave Maria, Senhora, consola esse teu Filho que nessas margens do rio só.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 de Santa Bárbara, canal 43